É, finalmente chegamos aqui, depois de uma viagem longa, também chegamos aqui no hotel. Este é o lobby do hotel, onde nós fizemos o check-in, bem rápido e prático, eu já havia feito a reserva. É, precisei pagar 10 dólares por dia de estacionamento, é importante dizer. E também dentro do lobby tem a opção de comprar tickets para o passeio, tudo é bem, bem fácil, os atendentes foram bem gentis, realmente gostei. O quarto que nós escolhemos é um Double Queen, é, bem simples até, mas possui uma cozinha pequena, essencial no nosso caso, temos uma menina de 5 anos, então foi perfeito, é, possui um pequeno closet também para organizar as coisas, desculpa a bagunça, mas não deu muito tempo para organizar, é, havia acabado de chegar, então só foi a ideia é filmar mesmo para mostrar como é o quarto. É, a cama em si eu achei muito confortável é, e não sei aquele padrão mesmo de hotel normal, com ar-condicionado, uma televisão é... tem carpete, tem pessoas que não gostam do carpete por causa do cheiro mas no nosso caso estava bem normal assim, nenhum problema no carpete a cozinha possui microondas geladeira, lava-louça é essencial mesmo no dia a dia, os utensílios domésticos, tudo prático ali é uma cafeteira e tal o banheiro também tá bem organizado, achei limpo, nenhum problema Tem minha esposa preparando água para a menina E aí é sobre o quarto, gostei Esse hotel ele possui o café da manhã incluído E é um café da manhã bem típico americano Claro que tem café, é, muffin, frutas, cereais, omelete Salsa de hambúrguer, nós gostamos muito do café da manhã, é, foi essencial para o nosso dia também, muito bom. A dica é chega cedo. Esta é a lavanderia, outra parte importante na viagem, né? isso ajuda muito. É 2 dólares para lavar, 2 dólares para secar, só utiliza moeda, e caso você não tenha moeda, você pode pedir para trocar na recepção. O hotel possui uma área de lazer, com um barzinho e piscina, um lugar legal para aproveitar com a família, com as crianças. Possui também uma academia, nós particularmente não conseguimos utilizar, porque a agenda estava um pouco agitada, mas fica a dica. Agradeço por assistir o vídeo, até o próximo Qualquer dúvida, só deixar no comentário. Obrigado.